Pô, agora vai. furri ponto rumo de sete. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Dicas do Zick! É muito bacana! Por que você agora you... tem o direito de tristi? Direitos. Você pensa que o Flamengo é time? Não! O que é isso? Eu senti você! vocês? O que é isso? Uma vez, uma vez, uma que? uma vez, uma vez, uma de uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma uma uma vez, Demais. Que beleza, ah, que é que isso, rapaz? Tem calma, rapaz. Tem calma. <risos> Ai, que oh, delícia! É Ai, ah, é o Flávio acabou. Você quer ver? Problema seu. Isso aqui vai descer. 넣ou! é o que eu sempre quis! <risos> e <risos> Você pensa que o Flamengo é time? <risos> Flamengo não é time não! De novo nao! Que levas nesse caixão? Você gosta de paçoca? Eu sou o Capitão Banana, Banana. de Ouro do O Samba, o amigo dos Bahia! Veioso! Não olhe para cima, olhe para cima! <risos> Eu vi Jesus está Show Deus me ajuda a invadir Coroda. Visita nosso sitio web Hijo de puta Você era gente mentiroso, mentiroso. <risos> Visita nuestro. <risos> <laughs> Ronaldinho, soccer. <laughs> <you're laughs> your house here. Ah! Ah! Ah! Ah! Yeah. Here she was down. Ah! Ah!